é o um material meu e do meu irmão, minha carga dele sai aqui, aqui ó, material ó, que a gente tira do banheiro, todo lavadinho, muita caixa, garrafa, metal, é importante lavar, tá aqui lavado, porque fica vários dias aqui, aqui também tem óleo, ó, esse óleo aqui eu vou fazer sabão, né, aqui ó, metal, muito papelão, muita garrafa, muito papelão aqui atrás, tá vendo? Aqui também tem outras garrafas e aqui tem uma coisa, gente, tem vidro. Esses vidros a gente não dá pro catador, porque o ferro velho não compra vidro, a gente não tem coleta seletiva, a gente embrulha bem embrulhadinho para não ferir o gari e bota no carro do lixo, né? Esse é o nosso material que o catador busca aqui de 7 em 7 dias.